Salve rapaziada! Game aí. Com um de ponte branca pra vocês. Mano, hoje eu quero ver como que eu tô de sniper, velho. Será que eu tô afiado, mano? Vamos testar aí. Em alguma sala aí, modo sniper, vamos ver se um nós uma sala mostra aqui pra nós. Minhas configurações é essas aqui, mano. Eu uso tudo assim no alto e tal. Só que na resolução que eu uso em baixa resolução. Mas o HD, porém, resolução de vídeo, baixa resolução. Mas o desempenho tá tudo no alto e tal. Beleza? É. Bom, vamos nessa, mano. Mano, vamos, vamos ver essa sala mesmo, velho. Foda-se. Assim. Vamos ver no que dá, mano. Ai, ai, mano. Tô cansado, velho. Duas horas da manhã, mano. Dia 29. Domingo pra segunda. Madrugada é de segunda-feira. Vamos ver como nós estamos. Caralho, é errado. Sai da frente, tchau. Nossa mano, tirando o vento, obrigado ligado? Nossa, ó o vídeo, ih já é rápido, aí já encontramos o um hacker já Vou mandar aquela, aquele macro lá gravando o YouTube Mas já encontramos o um hacker já, infelizmente aí já entrou Mano, caralho, é foda velho Só hacker nessa porra, vende com maluco, mano. Toma, mano, eu tô lisadão, velho. Puta que pariu, mano. Sai, caralho, mano, faquinha, é parceiro. caralho, tudo mano, vamos que vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. já dá, mano, olha. olha esse moleque, então. vai vendo, vai vendo, ó. olha como esse moleque já fucks Eu tô um bosta, os de hacker, velho. Não é possível, mano. Porra, mano, vai tomar Que isso, velho. Toma. Vai, vai, aparece, aparece, aparece, cara. Toma mano, dá onde velho? Da onde esse moleque matou mano? manda esse gravão no YouTube às vezes galera, pra. olha, yeah. olha yeah, mano, deve estar de macro esse povo tomando. Toma. Mano, tá dando uns mais travados aqui, velho Toma Toma Meu Deus, velho gravado aqui velho espero que não usou o vídeo mano que eu tô gravando a 60 fps mano e em 50 megabytes caralho mano. olha isso vai ser é aqui ó ó tô lá um aí, já me mataram ele já Toma. Olha o oh, cara ali, ó. Vai, ah, vou morrer aqui. Okay. Falei, mano. Vou morrer aqui, acabei tá morrendo. Não sei como, mas beleza. Ah, vamos perder mesmo. Essa sala aqui tá uma bosta. na moral mano. O Fred tá um bicho, Olha. Não saiu o tiro, mano. O HS, o HS. Nossa, mano. Ó. Toma. Toma. Vai aparecer, aparece. Mano, olha esse moleque, velho. Olha olha só esse moleque, mano. É rápido, velho. Já tá tudo umas travadas aqui, ainda Tô tomando... Desgraçado do caralho. O problema também é que eu não tenho título, né, mano? Tudo bem que eu tenho que trocar rápido, mas... Beleza. Ah, mano. Só um mito nessa porra. Tudo bem que cima daqui, né? tá? Com o Freg Barra nova aí. suar mais. Tiração de verdade. Toma. Vai ter alguém aqui, ó. Certeza, mano. Toma. Toma. Tem que ser rápido mesmo. Você ainda acertou errado, mano. Caralho, mano. White, mano. Ah, mano, tá é de tiração, velho. não isso, mano, que mata. Ah, lá em cima, Os que frag lixo, mano. Mas beleza, tem até um hacker no time CT lá, mano. Que ele ia fazer fucks, mas tá tranquilo. Só não vou ficar frag negativo, né, mano. O cara invadindo a base, nossa. Toma. Olha o. Toma. Mano, tá travando demais aqui, velho. Olha. Toma. Foda-se, tá moscando, leva. Mosquei ele e também. Foda-se. Esse, boa, de boa tá 10 barra 15. Falei, gente os caras vendo o moleque sofrendo bullying já acabou a partir do bebê tudo bem mano. tudo bem sem problemas então é isso rapaziada estamos voltando aí com o ponte blank minha vida tá um lixo mas é nóis velho deixa seu like aí siga nas redes sociais tamo junto é nóis